Jornalismo, informação, opinião, humor. Opinião para quem tem pressa. O Meia Hora está no ar. Adriana Bezerra. Olá paraíba, olá paraibanos, cá estamos nós, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, aliás, você pode nos acompanhar a qualquer hora, em qualquer lugar, por vários canais, no fonte83.com.br, que é o nosso portal de notícia, pelo Youtube, fonte83.com.br, pelo Soundcloud Fonte 83 e também já estamos no Spotify Fonte 83. Além do YouTube, entre essas plataformas você pode acompanhar o Meia Hora que já está no ar nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2019. Aqui do meu lado esquerdo, professor, analista político-cientista, professor Flávio Lúcio, do www.leiaflaviolucio.com.br. Aqui do meu lado direito, Adriana Bezerra, jornalista, que também escreve no adrianabezerra.com.br. E vamos, a partir de agora, opinar né, sobre os principais fatos do, do dia. Tem uma pauta aqui, mas vocês também podem sugerir a pauta que quiserem. A pauta aqui é Valda Virgulino liderando a disputa a Prefeitura de uma pessoa quando se retira Ricardo Coutinho do páreo, tá? João Azevedo exonerando servidores e novos auxiliares de gestão e cobrando metas de secretário, o pastor paraibano Sérgio Queiroz, aquele que estava na equipe de transição, foi confirmado no governo de Bolsonaro na pasta de direitos humanos, e Bolsonaro adianta encontro, discute medidas prioritárias em primeira reunião ministerial. Alguma sugestão, Adriana? Não, eu... eu é, Falamos sobre Virgulino ontem, né? Eu, me chamou muita atenção hoje, de fato, a nomeação dos, do Sérgio Quiroz. É, eu acredito firmemente que o Cidade Vida entregou a alma né? a, ao mito. Resta saber depois se... Isso é realmente uma missão divina ou diabólica, porque é muito estranho. E acho que é a primeira vez que você vai ter políticas, que, é, é, políticas e diretrizes né, para a comunidade LGBT sendo cuidadas por um pastor. E não há segredo nenhum sobre a forma como os pastores encaram as questões LGBT. As igrejas evangélicas elas têm uma leitura muito ao pé da letra, por exemplo, de versículos como o romano, versículo 1, capítulo 1, versículo 26, que fala que os homossexuais são verdadeiras abominações diante dos olhos de Deus. Eles não fazem um recorte Não tem a preocupação de lançar o um recorte histórico né? Sobre que Roma né? Sobre que práticas homossexuais Paulo se referia nas cartas aos mas romanos Mas aí você está generalizando me permita. Não, que generalizando nem meu todos, amigo É um pastor não, nem todos os que pastores, acha que o rebanho LGBT É abominável diante de Deus Incubido de traçar tem, Políticas públicas você tem, e diretrizes Para a comunidade tem, você LGBT Você tem conhecimento que o pastor Sérgio É um pastor que tem essa linha? Com certeza Todo você isso... tem... A igreja ah, evangélica você tá... afirma Professor, dá para generalizar A igreja evangélica como Esse estereotipo Que a Adriana Bezerra não a, a, Não, em, em absoluto Agora, é, é bom lembrar que a campanha De Bolsonaro, sobretudo é, Quando nós Observamos as chamadas Fake news, você deve lembrar que é, logo após aquela gran, aquele grande mobilização, que foi uma das maiores mobilizações da campanha, né? não foi, foi suprapartidário do ele não, é, logo em seguida eu particularmente recebi uma diversidade, uma quantidade enorme de, de fake news, de memes, é, mencionando com fotos, é, principalmente atribuindo é, o. o trabalhando o preconceito contra a comunidade LGBT. Então, assim, claro que eu não conheço, a, a, a, a, espero que não, né? acho que a gente sempre deve torcer que o governo tenha essa... Trabalha, ou seja, o governo foi eleito com a com pauta, mas é, ele deve representar os interesses da coletividade. De, da coletividade. Então, pelo menos, a gente tem que trabalhar nessa expectativa Apesar de que nós sabemos que ele vai atender como o próprio ministério dele, não é, não é por acaso que a, a ministra da a que ele está subordinado, né, é, é uma pastora também. Né? E é difícil da acreditar. Damaris, inclusive, que hoje né, foi, foi flagrada, um vídeo também está nos Trend Talks não, falando... Não foi flagrado, ela falou aquilo na posse dela. É, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, e aí a comunidade, a militância LGBT já marcou um protesto, está articulando um protesto, em que vai ter o seguinte mote, meninos vestem rosa, meninas vestem azul, e motoristas vestem laranja, numa óbvia, lógico, lulante, referência ao Queiroz, o motorista né, do ex, do, do senador eleito Flávio Bolsonaro. É, eu, eu acho o seguinte, eu, eu conheço um pouco o trabalho do, do pastor Sérgio, muitos pessoenses conhecem, e ele não tem esse perfil que você tenta generalizar com toda a classe. Consulte qualquer pastor ele vai dizer, ele tem a interpretação literal... Dessa passagem de, da carta de Paulo aos Romanos De que aos olhos de Deus, homossexual O homossexual, eles ele, ele fazem a distinção diz que não o pecador Ou seja, já rotula o homossexual como pecador É amado por Deus mas Que Deus abomina na verdade o pecado né, eles fazem essa distinção. Mas Deus homossexualismo. Detesta o pecado, mas ama o pecador. Pois é, mas homossexualismo para a, a, a comunidade evangélica é uma abominação. Mas, eles mas têm eu, um... eu acho que a gente tem que dosar bem essa. Eu acho que o Fabiano tem razão quando, quando ele Eu não estou também contestando sua opinião, apenas. É, tomar o cuidado nós devemos fazer isso né de evitar essas generalizações porque eu mesmo conheço pastores evangélicos que tem outra perspectiva outra visão sobre essa mesma temática inclusive eu, que... eu tenho dois irmãos os dois são evangélicos um tem uma, um, adota essa linha mais rigorosa e que em, em, é, compõe a maior parte da e que acompanha a maior parte da, da, da comunidade evangélica, mas também tem outro irmão que tem uma outra perspectiva também que é evangélico que é, tenta ver essas questões Olha, do, pelo, pelo sobre a cidade histórico, viva né? até que ele é presidente da instituição da, da, da, da instituição é, Fundação Cidade Viva é preciso também que se faça para uma arecha no sentido de que essa instituição, de fato, presta muita, é, muitos serviços assistencialistas. Né? Eles têm, por exemplo, uma fazenda de recuperação para dependentes químicos. Eles distribuem bolsas para famílias que realmente demonstram que não têm condições de bancar uma escola particular. É, embora, do outro lado, ou cidade Viva, a escola da cidade, cidade Viva pratica uma das mensalidades mais salgadas, mais caras, entre as escolas particulares da, que atuam na Paraíba. Mas eles têm, de fato, muitos trabalhos assistencialistas. Agora, na campanha eleitoral, a Cidade Viva se transformou num quartel-general da campanha de eu Bolsonaro. Diria, diria, Há quem diga até que todos. Julian Lemos estava sempre postado à porta do Cidade Viva nos, nas, nos, cultos, nos cultos e reuniões, distribuindo a camiseta do mito. Então, Queiroz colhe agora... Tá, colhe agora esse investimento que fez e sei até que o, qual é o milagre que ele quer praticar, qual é o milagre que ele quer conseguir isso tudo, que é um campus universitário, embora Bolsonaro seja, não seja muito afeito a, a, a diplomas universitários, ele já falou, inclusive, várias vezes que o jovem brasileiro tem uma tara, uma obsessão por diploma universitário claramente criticando esse desejo da maioria dos jovens brasileiros aos, aos mais pobres, sobretudo. sobretudo os mais pobres mas o Cidade Viva já tem um campus praticamente pronto lá na BR-101 e o milagre que o Sérgio Queiroz quer praticar lá no Ministério da Damares é a homologação desse campus em centro universitário Pois bem, 21 minutos restando para o fim do meia hora é, ontem nós discutimos aqui é... Como se vai reconstruir o quebra-cabeça da oposição? Não é? hum. Os cacos foram para todos os lados. O professor escreveu um artigo hoje e que eu acho que se for bem assessorada, que se for preparada para tal, e ela tem um irmão que é craque na articulação, tem tudo para receber essa herança que a oposição sofre de ofendade, que é Daniela Ribeiro. Daniela Ribeiro foi eleita, surpreendentemente, como senadora mais votada em Campina Grande, mais votada em João Pessoa. Quer queira, quer não, fez um grande mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba e nesse instante é quem reúne as melhores condições para liderar as oposições. Não sei se terá peito, coragem para tal, mas na minha opinião Daniela tem essas condições e acho que vai cair no colo não, dela. Não vejo em Daniela de jeito nenhum... De jeito nenhum, é, é, essa malícia, esse estômago, o peito ela tem, né? Provavelmente é, ela tem, mas a malícia, o estômago, sabe? É, esse jogo duríssimo que é jogado é, por um Cássio Cunha Lima, por um Ricardo Coutinho, um Luciano Cartacho, eu não vejo isso nela. O irmão, sim. Né? E ela, não vejo porque a surpresa da eleição de Daniela, todo mundo sabe que foi uma das campanhas que reuniu mais dinheiro, que foi trabalhada ao longo dos últimos quatro anos pelo irmão dela, numa, numa, em parcerias muito explícitas com prefeitos paraibanos, ela, eles, eles gostavam inclusive, se vangloriavam, disso, de ter... 400 as prefeituras paraibanas, sabe, de terem mesmo, esse era o verbo, nós temos. Mas, mas Adriana, eu quero, eu quero lembrar que se Passei for. Classe... convênios com o Ministério da Saúde, ele tinha, Agnaldo tinha um trânsito muito forte no Ministério da Saúde, no governo Temer, então muitos convênios foram celebrados, generosos, com prefeitos paraibanos, então ela foi com uma larga vantagem financeira. Agora, é para lembrar, disputa. se for, porque isso acho que tem importância e é decisivo. Quando se trata de eleições proporcionais. É, nós tivemos o um caso semelhante, por exemplo, o caso do Wilson Santiago, que tinha, se vangloriava também de ter dezenas e dezenas de, de municípios. De municípios, né? aí, E não logrou êxito quando disputou a eleição para o Senado. Duas vezes, inclusive, Duas né? Duas vezes. É, é bom A Daniela tem algum. Primeiro, é, é, é bom lembrar o seguinte: há, há um vácuo na oposição. Né? Nós tivemos a derrota de Cássio, tivemos a derrota de Maranhão de Luciano Cartacho, Luciano entra em 2000. Não, foi fumo literalmente para todos os lados. E quem comemora? A única, a única figura da oposição que comemorou um resultado positivo foi Daniela Ribeiro. Além disso, vai ter oito anos no Senado, né? um... um... Um ambiente que vai. caso... Agora, claro, como disse Fabiano, quer dizer, ela, ela, além de, de, de, de, de, de ter capacidade para liderar e aglutinar o poço em torno Professor, dela, só são ela tem que ter uma atuação. Só um minuto, Ela vai ter, ter Mas uma. Só, só para lhe ajudar. Ela é a única que pode disputar o governo em 2022 e não perder nada. Isso. Exatamente. Assim como o Cássio disputou em se 2014. Ela, ela, se ela for capaz de desenvolver uma pauta no como, como seu mandato de Senado, que transcenda o que mais ou menos o irmão dela faz na, na atuação parlamentar, que é esses. Essa, essa busca de arregimentar prefeituras através dos espaços que ele detém nos governos Seja Lula, Fernando Henrique, agora com Bolsonaro, provavelmente vai é ter a capacidade mesma capacidade. É, na verdade, é, na verdade ela precisa ela é realmente... transcender esses muros na verdade, e falar na verdade, de, Vocês estão esquecendo uma ah, leveira é imponderável aí Na verdade, a extensão de Agnaldo foi meteórica No primeiro mandato de Agnaldo, ele foi líder do PP, ministro das cidades e Daniela vai no mesmo caminho, já é a líder do PP no Senado. Ela tem uma liderança no Senado para montar ela isso. Ela é mulher, né? isso é um atributo importante hoje. Sei, não, principalmente porque se destaca em meio a uma multidão de Você homens. Você está muito encantado com Daniela. Não, eu não, só não, foi... não, mas é porque é fato. Agora, <risos> Eu não estou aqui, é, é, Esse... eu estou analisando Ô, professor. o campo aberto que existe para ela. Vamos. Se ela vai ocupar, Aí é outra história. Esse xadrez ele vai se desenhar de fato completamente, esse quebra-cabeça será montado completamente a partir do resultado das eleições de 2020. Por exemplo, se Romero fizer o sucessor, e aí eu já chamo você para amanhã acessar. O Fonte 83 tem pesquisa exclusiva para prefeito de Campina Grande, que tanto no leiaflavioluz.com.br no Leia como no Adriana Bezerra terá leituras. Se Romero fizer sucessor, Cartacho fizer sucessor, enfim, isso tudo vai, vai demandar dessa conjuntura que termina lá em 2020. Sem com, com a eleição desses, desses novos... Prefeitos. Olha, esses cacos que sobraram da eleição desse ano, né, eles realmente eles vão ser. Eles vão ter. A oposição vai ter oportunidade de colá-los né, daqui a dois anos ou fragmentar de vez. Acho que o cheque mate a próxima eleição, como é que eles vão se reunir? Será que os interesses pessoais novamente vão prosperar sobre o grupo oposição? A né? oposição e é a base parlamentar também de, de João Azevedo, como foi a de Ricardo Coutinho. Não é uma base que se possa considerar é, orgânica no sentido de que esteja articulada em torno de um projeto. Com todo o respeito, nem só orgânica, como também confiável. Exato. Então, o governador o... chamou preste atenção, o governador chamou pessoalmente todos os deputados da base aliada para que votassem na Assembleia semana passada o fim do voto Secreto para eleger presidente de Assembleia Sabe o que aconteceu depois? Os deputados fizeram o contrário Votaram pela continuidade do fim é, Aquela velha história, tem a maioria que não tem qualidade e esse... vo... Agora, Claro, tem uns que são reais, obviamente Mas não tem essa maioria na hora do, da onça beber água a maioria não é, na, não é também na hora da onça beber água. Importante, se, se Daniela, ou qualquer outro, tô falando, falando como a discussão aqui é a Daniela, é, se, se mostrar competitiva, com expectativas de vitória, né, isso vai abrir é, caminho. Mas eu vou tentar com, aqui com, novamente falar de um elemento imponderável. Ela. O irmão Aguinaldo Ribeiro é denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O andamento desses processos também vão ser determinantes, né, no não, sucesso. Não, ele, ele no... não é denunciado. Ele é denunciado na PGR. Não, não. não. É. Sim, é, ele, sim ele, ele não é réu, não é Isso. Não, não é réu. Ele é, denunciado. ele é denunciado. Exatamente. Como Cássio também era denunciado e, e se livrou ali no finalzinho da eleição. É gente sim. PT. Tá, tá por isso livrando. que eu estou falando que é um elemento imponderável. Não está escrito no destino dele uma prisão, um processo, um, um, um, é, é, é, uma, uma, uma uma condenação, mas a denú. A denúncia existe, tá sendo, é, é, foi denunciado pela PGR, vai ser investigada e esse elemento precisa ser levado em consideração, porque vai, é determinante para o sucesso ou não do, desse projeto político do é, PP. Nós temos, por exemplo, o um julgamento que ainda vai acontecer de, de, de Ricardo, dos processos de Ricardo, para tornar Ricardo inelegível, por exemplo, tudo isso... A gente não sabe o resultado final dessas situações. O que a gente tem a que trabalhar. A justiça está no caminho praticamente, no destino praticamente todos os políticos brasileiros, na é verdade. É, é uma isso. Coisa péssima. Na exclusividade égnaldo ribeiro. É sobre valber Virgulino, que a gente ontem comentou superficialmente. É, vamos trazer aqui o, o, os números os números reais sobre. Valber é fruto dessa onda conservadora. Né, gerada a partir de Bolsonaro. E o destino dele está umbilicalmente ligado à performance de Bolsonaro. Eu é, entendo eu, eu, eu, assim. Olha, é, Adriana, eu acho que ele foi potencializado. Né? Acho que a votação dele foi potencializada por esse fenômeno Bolsonaro que atingiu o Brasil inteiro. E aqui em Pessoa também se verificou isso. Mas eu acho que Valber tem uma, uma trajetória vinculada à segurança pública, é, ele, em certo sentido... Ele sempre foi um grande marqueteiro. É, então ele, ele, ele, ele teria era... um desempenho, porque atende, a, ele faz o um discurso para esses segmentos que, que valorizam esse, esse discurso sobre segurança pública. Né? Então, eu acho que ele... Não, Sim, mas considero... teria. Não, mas considere um, um que porte de arma. Não, não sei que se liber... ser eleito, mas. Mas considere que a liberação de porte de armas não surta o efeito que as pessoas que desejam portar arma têm, né? Que, assim, que a criminalidade não, não reduza, que os índices de homicídios não caiam. Eles, eles Agora... vão encontrar. Um sabe, outro... sabe o que me surpreendeu aqui nessa pesquisa? Hum. Além de Valber em primeiro lugar, Cida Ramos. Em segundo lugar, com 18% das intenções de votos. É o um recall, né? É claro. Ela Rui, acabou de, ela, Rui Carneiro em terceiro, com 14. Há dois anos ela foi candidata a prefeita, teve 33, 34% dos votos, Normal. se não me engano, né? E foi, e foi eleita, acabou de ser eleita deputada estadual, sai também de uma nova campanha. Né? Se então... Ricardo não for candidata a prefeito, que eu já disse que não é, que acredito que não é, é sido o melhor nome para disputar a prefeitura? do coletivo. Não sei, eu acho que eles vão ter que avaliar bem, porque é, o desempenho de Cida como candidata, ela foi muito decepcionante. né? Eu acho que Cida é uma, uma, também tem essas, esses atributos, é mulher, é a professora, tem uma tem uma trajetória de vida belíssima, né? Que inspiradora. Mas eu acho que ela se preparou também... ela não se preparou bem para ser candidata. Tem ou seja... que acontecer também na Assembleia, né? Exato. Se destacar ela tem uma uma 36. De então, eu acho que o problema de Sida, para mim, se ela tivesse tido um melhor desempenho como candidata, por exemplo, nos debates, eu acho que ela essa não... Mas professor, professor, você não acha que não... o coletivo já tinha jogado a toalha? Ou seja, quando saca João Azevedo para preservá-lo para essa disputa agora do Estado, ali, assim, já não foi meio cumprir eu acho... tabela? Eu acho também. Eu acho que Ricardo... É, ao retirar João, João Azevedo percebeu a de Azevedo, já tinha percebido foi, que foi uma espécie de preservação porque, porque é o seguinte eu acho que aquela eleição de 2016 ela se deu num, num ambiente contaminado como diferente do que aconteceu em 2018 mas ali você tinha um impeachment tinha uma uma o, circunstância muito de, de muito diversa para um decisão o governador o governador João Azevedo hoje tomou uma decisão que é uma sinalização que deu um gesto que nunca Ricardo Coutinho fez desde que assumiu o governo do Estado. Poucas pessoas perceberam. Ricardo, desde 1 de janeiro de 2011, sempre respeitou todas as listas tríplices de todos os órgãos. Me surpreendeu. Seja da UEPB, seja do Ministério Público, seja do TJ, ele sempre, independentemente de quem fosse, ele nomeava o primeiro. E hoje, João Azevedo nomeou o segundo mais votado para a Defensoria Pública-Geral da Paraíba, que foi Ricardo Barros. É uma sinalização que pode afetar outros poderes também, não é, professor? Eu acredito que sim. Agora... Bom, já é um indício de que se aconteceu nesse, nesse, nesse espaço, né, no âmbito da Procuradoria do Estado, Isso. Né, é, nós podemos ter também, poderemos ter em caso da UEPB. É bom lembrar que o EPB, no caso da UEPB, Ministério sei, público. Deve lembrar o caso da UEPB foi uma longa negociação até que Ricardo se decidisse. Por Rangel Júnior. Que era opositor a ele, né? Que era oposição a ele, tudo. É. O, o, o candidato que, que, que enfrentou Rangel Júnior foi em segundo lugar. O era Andrade. secretário, Ricardo? É. Um deles era secretário um deles era de secretário junto, secretário, né? E o e, e e um outro professor também, Andrade, que lutou para ser o um nomeado também. Então, eu acho que. Mas ao romper com isso, logo no início do governo, é um recado. Com essa tradição, já é um, é recado. um recado de que é, isso, essa política vai mudar. Eu acho até que, que é preciso ver. É, é preciso rediscutir tudo isso. Eu, eu, eu tenho minhas restrições a, a, a esses a, a essas corporações terem um controle sobre dos sobre, governos do, do, sobre sobre esses ambientes que eles trabalham então, a Procurador-Geral da República, por exemplo, o que, o que é que o Procurador da República acaba se tornando? Acaba se tornando quase um líder sindical, né? ele, ele passa a, a, a defender os interesses de uma corporação, porque ele ganha os votos, ele, ele trabalha como se fosse, digamos assim, um prefeito, um governador, para ter, então, o, ori, a, o horizonte dele, a orientação dele, de sua atuação, é sempre em função dessa, dessa, dessas disputas, que, e os grupos também existem dentro da Procuradoria-Geral da República, entre os procuradores federais que recentemente elegeram, o um, um, um irmão, inclusive, do Flávio Dino, governador do, do, do, do Maranhão, né? que é do PCdoB, é, foi candidato e ficou em primeiro, e ele era o candidato do antigo hum. do Rodrigo Janot. E, e Temer negociou, conversou, isso é que é o problema. O problema é, é, a, é, a, é que... É que dessas nomeações seria resultado desses acordos esse é a grande é a grande problema ou seja nem é, nem é preciso não, não, compatibilizar o que, na minha opinião o, era eu não sei se você, das categorias das, das eu, eu não sei se vocês e concordam e é seguinte, esse tipo de negociata que é o deixa eu tentar né? chegar aqui a um, a um ponto comum é, eleição para desembargador tantos desembargadores os juízes se, candidat... desembargadores, não, juízes se candidatavam, se candidatam, e os desembargadores escolhem o desembargador eleito. Mesma coisa no Ministério Público. Quem vai ser o presidente? Não, ali tem que ter uma lista, tríps não. O mais votado foi Cicrano. é ele acabou. Porque você gera, é uma é excrescência, você gera um problema de legitimidade original. A pessoa que vai investigar os atos do governo, seja no âmbito estadual pelo Ministério Público, seja na PGR, é indicado, depende da indicação exatamente. da pessoa que vai estar sob o seu, seu, seu alvo, exa sua fiscalização. Vamos, vamos aqui, outra, vocês viram eu a. Vocês viram ao socorro, porque assim, eu já sou pequenininho. Vocês viram a, a dura do secretário de comunicação, <risos> Luiz Torres, <risos> para a base aliada. Uhum. Você viu? Eu vi. Não adianta mandar amor no privado, ou seja, no WhatsApp, e se mostrar bravo em público. Agora, não, de mencionar isso, sem mencionar para quem ele dirige... Não, foi para... Foi pra... ele, ele fica... É, é, o seu problema... Não, foi para a bancada. Foi para a bancada. todos na bancada procede dessa maneira, eu acredito. né? Que foi para a assim. bancada, então... E eu, eu recebi, eu pelo é um menos, eu, eu, eu pelo de menos, sabe? De eu, quem pelo menos recebi, botar quem aonde? eu pelo menos recebi uma ligação do, de um deputado, não, de vários deputados, que eu não vou estar tá pegando tudo aí, mas beleza, vamos embora. Tá? De uns deputados, <risos> de, um, um, de três eu ou quatro me deputados merece. da bancada revoltados com a, a, a, a declaração de Torres. Mas aí, por isso, exatamente por isso, né? Mas aí, Porque ele levanta. Como eu conheço. Fala no ar essas Como eu conheço assim, o, o velho índio de longas e longas e longas tribos, ele jamais faria isso sem ter a chancela de Sua Excelência o governador Ricardo. Ou, Co... oh, perdão. De Sua Excelência o governador João Azevedo. Não, foram oito anos, me desculpa, eu posso errar, não foi ironia. Não é, professor? Sim. Eu senti. É, eu acho que sim, eu acho que nesse caso, se isso representa já uma, uma mudança na... Esse gordinho é terrível, né? Não, eu errei, isso. é, é pelo costume. Daqui a poxa. pouco você vai chamar Ricardo III, o governo de João, João Azevedo, né? É, mas é uma mistura. Ó, <risos> deixa eu só trazer aqui rapidinho alguns é, os fakes do dia, é, para você poder se orientar, tá? É, notícia falsa sobre o seguro DPVAT causou correria entre contribuintes. Uma notícia falsa circulou pelas redes sociais dizendo que o pagamento com até 63% de desconto estava sendo recebido ah, até o último sábado de... Sábado de 2019? Sábado agora, né? No entanto, é fake news, tá certo? A data limite estipulada no boleto é a que vale. E, inclusive, motoristas correram para pagar esse seguro por, por danos causados por veículos automotores sem sequer checar a informação. Minha gente, pelo amor de Deus, chequem as informações. Tem um computador, tem, uma, tem um. Acesse o Fonte 83, né? Fonte 83, o Leia Flávio Lúcio. Adriana.com.br. Adriana Adriana Bezerra. Ah, mas antes de encerrar o capítulo Governo, só deixar aqui meus parabéns e. e. e, e, e meu desejo de muito sucesso para Naná Garcês, né? Que foi lembrada, uma veterana do jornalismo paraibano. Naná? Que vai, é, que vai dirigir a empresa paraibana de comunicação, não é isso? É uma... Naná que vem a ser. É... Ah, tu vai descortinar as questões familiares, né? Não, é? não, só tô dizendo que vem a ser Naná mãe, mãe Sim. de um genro de João Azevedo. Mas Naná é uma veterana do jornalismo Não, é uma veterana idola, ela é ela craque. É... É... Craque. Craque. Muitos anos Mas eu só tô dizendo que é... Duas coisas, ela é, coisa, é uma veterana é. craque. Isso, mas ela é mãe de um genro de João Azevedo. Não só tô dizendo nada. Que... Esse talvez seja um dos problemas que eu, eu, eu, eu acho que João Azevedo pode vir a ter. Porque... É... Que fundiu, né? Tabajara e União, né? Exatamente. Porque esse, eu acho que todo mundo tem uma, expectat tinha uma expectativa de que claro, o governo de continuidade, João Azevedo, foi eleito principalmente por conta do prestígio e das realizações do governo Ricardo Não, E Coutinho, prometendo né? essa continuidade. E prometendo essa continuidade. Agora... É preciso também que haja alguma mudança expressiva, inclusive para que haja uma, um avanço. Ou seja, como eu digo sempre, nada pode estar tão bom que não possa Sim. ser melhorado. Sim. Né? Então eu acho que. Ou tão a, a, ruim nós, que não nós, possa piorar. É, ou, ou então a gente cai no risco de. Do, da mesmice, né? De, de achar que vamos repetir apenas o que está dando certo e aquilo e isso se esgota, acaba se esgotando. Não, mas e... gente, hoje o que é? dia 3, três. Tem três dias que ele é governador, então ele Deixa não pode dizer nem fazer. Eu coisa vocês. Mas aí essa essa, tem, esse governo está aí há oito anos, né? Candinha que era homem emprestou hoje. Sim. Ministro é coisa, Fabiano. Gosto tanto dela. Tem muita gente que vai ter a caneta, mas não vai ter tinta na caneta. Hum. Aí vocês analisem aí. como diz isso. Pega a bique de Bolsonaro emprestada. Mas se tiver seca, você está no... Não, mas não, isso a, a Bic aí, de Fabiano, Bolsonaro, o governo tava Ricardo a... Coutinho, isso já existia, né? Mas... Tinha muita gente que estava na, na cadeia secretária, né, só... Aliás, para eu falar em bique, você lembra que nós gravamos os pilotos? Era aqui em Mont Blanc, que era né, o parque, agora. os pilotos agora aí de virou, repente virou um ano... Moda, só, virou moda, virou moda. Só nosso, cai bique nessa coisa. O nosso mesa. presidente Bolsonaro agora quer saber de bique. Para encerrar... E já. Pra encerrar, já vocês viram já. Cássio Cunha Lima hoje declarando apoio irrestrito a João Dória. É, a análise que eu fiz até interna com o professor conversando. João Dória é o mais bolsonarista dos PSDBistas. De Deve, Bom, inclusive, a sua eleição a. Isso. E vai tentar fazer ali no Senado e no Congresso uma articulação para trazer a bancada para apoiar. E você queria que ele continuasse deixa... sendo a Sista? Mas deixa eu terminar. Eu, não, não Sista, mesmo. Mas, mas, era, mas vamos chegar lá. No a Alckmin, depois ele mas traiu a vamos... Alckmin. Ele traiu a <risos> Alckmin que fez tudo por ele. Aí vamos lá. Ponto. Não, eu tô falando de Cássio Cunha Lima. Sim, ia, é. ser, ia manter os amores com ah, Mas ele Aécio. abandonou a Aécio. Não, mas não é só o Aécio a Strada, candidato, né? não. Ah, tem o Tássio Jair tem ah, o quem Fernando Henrique Cardoso apoia. O que eu quero dizer é que o doutor Cássio sinaliza para para jo... o único para para para o organismo ainda que onde é o pulso ainda puxa pelo Eu acho que ele tá sinalizando Não, não, não. Ele sinaliza para onde ele pode ver um carguinho para assumir no governo federal. Porque quem um, um, um O então, único sobrevivente. O um carguinho ou um cargão, sei lá. Ele um, já, sim. Ele não, viu. um dos poucos sobreviventes, né, da da desarticulação do PSDB é Dória. Agora, eu acho que isso vai criar um problema para o filho dele, para o Pedro Cunha Lima. Porque Pedro tem, pelo menos nas entrevistas que eu vi, Pedro tem assinado para uma, uma atuação mais independente, como inclusive ele tentou fazer ao longo do governo Temer, apesar de ter votado nas principais, na pauta, que mais ou menos se aproximam bastante. A pauta, Não, o Pedro faz é, o seguinte. Pedro que vai assumir no público título, já, já é confirmado Lembra que nós dissemos ontem aqui, Cássio praticamente confirmou hoje em entrevista, vai assumir sim a presidência do, do PSDB paraibano. Mas o que eu vi do, do primeiro mandato de, de Pedro é o seguinte, no público ele criticava. Dentro do Congresso... Sempre que ele foi convocado para as votações, votou junto com o governo. Não, foi, inclusive, não, inclusive que elaborou. Não, ele vez. elaborou. Uma vez só. Não, mas ele chegou a votar pela abertura do processo contra o Temer. Isso, foi Sim. uma vez só que ele votou com o governo. Ali, pera, ele ele voto manteve uma posição ali. mais independente. Agora, claro, na pauta, porque Pedro, Pedro, no plano econômico, no plano da pauta econômica do governo e das reformas que o governo vai Bolsonaro vai levar à frente, isso, é, isso mostra... Pedro tem mostrado uma grande identidade com essa pauta. Praga! E, portanto... Né? Praga! É uma nova era no Brasil. Eu queria saber de praga Menino se Menino veste... veste azul e menina veste rosa. Hum. Você veio respeitando Damares e Azul hoje. Exato. Quem manda, Vim. manda quem pode. Obedece quem é sabido. Bom, bom dia, boa tarde, boa você, madrugada, boa você noite é me... para Aliás, todo mundo respeitou Damares claro, e né? Azul. Me menos manda, a senhora, viu? Manda quem pode, a obedece vem que? quem é juízo. Nem de rosa eu gosto, para <risos> Olha só. Amanhã eu vou vir de, de rosa. Vem é. de rosa, isso. Meus amores, essa situação aí da moça, ela disse que... <risos> Menino veste azul, menina veste rosa Eu vou mais além Eu digo a ela, motorista veste laranja E a personal é portuguesa oh. Outra coisa Esse rapaz, Fabiano, com o nome de ministro Que tem o nome de carro Aquele Onyx Lorenzo, <risos> né? é é é <risos> Lorenzo É a é Lorenzo, é? Lorenzone Que disse que no final do governo Michel Temer Houve uma Uma movimentação incomum de recursos Eu me pergunto Será que foi o décimo terceiro de Michel Temer que ele... Deu uma fez, caprichada, Deu uma né? caprichada. Bom, que a praga? Fez. De movimentação de recursos estranha, o Onyx sabe, conhece bem. É, é Mais estranho do que o, o dinheiro que passou pela conta do Queiroz, do, deixa eu, que do deixa Bolsonaro. Eu dizer, é, deixa mas... eu dizer aqui outro fake também que foi horrível hoje. é o cara dizendo que enquanto o capitalismo Assinava a posse com o Ambique, o socialismo assinava a caneta, com a caneta de 25 mil reais. Isso rodou nas redes sociais. De fato, é, o Bolsonaro usou o um Ambique, mas o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2012, usou a caneta Montblanc. Que não, é mais de, que não é mais de mil reais, mil e duzentos reais. Oh, Deve ser não. do cerimonial, né? Não, não. não. E era emprestada daquele Tebet, que foi presidente do, do, do, do Senado, na ocasião, que transmitiu o cargo. Então... Não, teve Não isso. Eu tive curiosidade de, de pesquisar as canetas anteriores, né? Dos antecessores. O FH, o FHC usou uma caneta que foi de Getúlio Vargas, uma Parque sem banhada a ouro e Lula, uma mão também banhada a ouro. Mas foi emprestada. Não, ele, na verdade, foi um presente do então presidente do Senado, do Senado. Isso. não foi emprestado, foi um presidente, foi um, foi um presente que Lula ganhou. É, mas e o Monblan não tem... isso. Esse... E depois de uma coisa, a gente sabe por que a BIC estava ali, não, e não assim tem... como a gente sabe por que a BIC, porque tem... os Mont Blanc que os Montblanc subiram não dessa tem... mesa e, porque... e Não tem BIC. E não tem porque, e não tem Monblan de 25 mil reais, não existe Monblan, isso é idiotice. Mumbai é mil... eu julgar jogar um governo, um presidente, por, por cada por caneta de uma bobagem, que né? é isso. Lula tem cada um Lula, demais, Lula tem Lula tem da... um, um, um legado nesse país. Lula tem uma história. Lula matou a fome de muita gente. Lula formou muito pobre. Essa prisão dele já tá de abusar, já é abusiva, é abusiva e eu tô ah, rapaz, é, é esculhambação muito grande. Quem te viu, quem te vê. Não, é a mas primeira é vez mas que eu é escuto gordinho Mas é, é, é porque você nunca foi presa. Eu já. Eu sei o que é, amiga. Não, não quero ter essa experiência também. Deus queira. Praga, qual é a praga do dia pra quem vai a praga do dia? Peraí, que eu já ia me esquecer de tanta emoção que eu senti agora. Por quê? Que Neymar divulgou que 2018 foi um ano difícil pra ele. Se foi difícil para Neymar, avalie pra gente e para é. mim, que minha Mas moto eu sei porque foi difícil para ele, é porque ah. é, é a Bruna Marquezine, além de, de terminar o namoro, hum? em menos de um mês já arrumou um... um, um Muda a pauta. Já arrumou um... Muda a pauta. Como diz, é, como diz Fabiano, é, como é que é? Chifre quando não mata a, a leja. Foi é por isso que ele caiu tanto Pé de na Pede Bial que dia. é isso? A praga do dia. É o seguinte, eu tô, Já aqui, tô aqui. Eu tô aqui com esses dois negocinhos aqui, aparelho. É A piada é fraca, mas é porque eu não quero perder o controle, o controle hoje. <risos> Prefeitura Municipal de João Pessoa. Meus amores, que desgraça vocês estão fazendo com o povo, deixando o povo na rua para fazer a bendita de uma matrícula dos seus filhos. Vão se lascar! Ô um. oh, Paraíba Boa! A última palavra que fica, Adriana Bezerra. Então, meu nome é tchau, até amanhã. Tá tudo de ódio. Graças a Deus. Você tá bonita hoje, sabia? Não, muito são tá, sério, tá, tá, tá bem? Muito obrigada. Tá certo, tá bem. Só tá de rosa. Não, tô de rosa, não gosto. Blazer. Lembrando só, que a Adriana. Eu só, eu, só, eu só discordo do hoje, né? Porque. Não, Robô. hoje está mais, perdão. Está Vocês mais... Vocês são falsos pra caramba. Está eu mais bonito. Bund... Você casa, sabe tá que bom. eu não sou falso tá bom, deixa eu é, falar. Pra... Lembrando que você pode acompanhar a Adriana diariamente através do seu blog www.adrianabezerra.com.br é, O nosso portal é o fonte83.com.br Já o professor Flávio Lúcio é leia bem sugestivo, leia flaviolúcio.com.br E o meia hora você pode acompanhar no YouTube, Fonte 83. É, Saint Claude, é? Saint Claude, que chama Saint, Claude, Saint Fonte 83. Claude, Saint Claude. E no Spotify, aquele verdinho que faz sucesso, também, Fonte 83. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau. Jornalismo. Informação. Opinião. Humor. Opinião para quem tem pressa. O Meia Hora está no ar.